Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo da Inovplay e eu quero convidar vocês para sábado, dia 1 a live que vai acontecer dos nossos amigos Cris, Juan e Rafael. Eu conto com a presença de vocês para acompanhar essa live. Um abraço! Alô galera! Vamos curtir é essa live boa dos nossos amigos Cris, Juan e Rafael. Aqui é o Paulinho da dupla Regis, Pavan e o Paulinho. Vamos na tropeada boa no tratorzinho aí. Vamos lá de azar, um abraço forte do Paulinho, da dupla Regis, Pabão e Paulinho. Ele bora boa aí, galera. 2020 chegou afrontando e testando limites, aflorando nervos e medos. Em muitos casos, infelizmente, já levou alguns amados queridos a completarem o triste índice de óbitos, nos deixando um rastro de saudades. Um sentimento no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro, seu cheiro, prefiro não você. A economia capital que move praticamente todas as coisas do mundo ficou estática diante ao caos. Assim, não diferente, a arte também ficou sufocada diante a pandemia, em que, na verdade, a arte é também remédio para estes tempos difíceis. Partindo desse raciocínio, nós aqui da Vega Produtora, a compreendermos que a arte é também remédio e desperta a paz, optamos por transmitir lives dos artistas locais aqui da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Estamos felizes em anunciar a nossa quarta live em prol ao incentivo cultural artístico, uma imensa expansão de boa música raiz. Já comprei o passaporte dos meus sonhos, no primeiro avião eu vou pra buscar. Liberdade solteiro que eu sempre quis, é eu consegui a liberdade de dar difícil sem o seu carinho. Da impressão que estou sozinho em plena multidão. Gosto tanto quanto escondidinho. Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão. Vai ser agora dia primeiro de agosto, próximo sábado. Estaremos ao vivo com a dupla sertaneja Cris Juan e Rafael, a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Vega Produtora. Um beijo em seu coração.